Oi gurias, tudo bom? Eu tô aqui depois de uma semana sem vídeo no canal para compartilhar com vocês a minha experiência com a Ox esses lindos que estão aqui do meu lado. Eu usei esses shampoos durante o mês inteiro, então o meu shampoo já tá assim ó, ele já tá no finzinho, talvez eu tenha ainda uns 4 ou 5 usos, mas ele durou... Muito, ele tem 400ml e o condicionador também. Eu tô deixando eles aqui do ladinho porque eles estão molhados. Porque eles estavam no meu chuveiro. E a linha Ox Plants, ela é uma linha nova, ela é um lançamento da Ox. Eu não tinha usado ainda, não tinha tido nenhum contato com essa linha. Eu já usei outras linhas e eu vou deixar aqui no card os vídeos que eu tenho sobre os produtos da Ox, então vai estar tá aqui em cima. A linha que eu tenho aqui é a hidrata e dá brilho, ela tem água de rosas. Ela promete selar as cutículas, deixando o cabelo hidratado, brilhoso e sem frizz. Essa linha é ideal para cuidado diário com os cabelos, porque ela promete manter a hidratação ao longo dos dias. Eles têm 93% dos ingredientes naturais e a tecnologia Ox Beleza Duradoura. Esse sistema cuida do couro cabeludo e hidrata os fios ao longo do dia. A água de rosa serve para selar as cutículas e deixar o cabelo hidratado e sem frizz para um cuidado diário do cabelo. Ambos os produtos são liberados para low poo e no poo. Sobre os produtos, o shampoo ele me surpreendeu muito Primeiro que ele rende bastante, por mais que eu use bastante shampoo, porque eu gosto de aplicar bem na raiz, porque meu cabelo é bem oleoso. Ele rendeu bastante, tanto que eu ainda tenho mesmo depois de um mês de uso. Ele é bem diferente, porque quando tu aplica, ele faz uma espuma gigantesca. Bem gostosa, bem densa. Mas quando tu enxaga o cabelo, ele fica com uma textura que parece óleo. Eu me assustei a primeira vez. Eu achei que não ia limpar, que ia ficar pesado o cabelo. E gente, sério, o cabelo seca muito soltinho, ele não fica pesado, ele não fica colado na cabeça ele fica com movimento, mas a textura do shampoo quando tu enxágua, ela remete a um óleo, eu acho que é porque ele ter essa textura faz com que ele proteja mais a raiz, ele não resseca então ele limpa super bem, mas não deixa aquele cabelo esturricado não é um shampoo de limpeza profunda e isso pra mim é sensacional, porque eu tenho pavor de ficar com o meu cabelo todo embaraçado então ele deixa o cabelo bem gostoso bem soltinho, bem brilhado e ele tem cheirinho de pós-barba. Para mim, remeteu a pós-barba. Eu achei muito engraçado, mas é bem gostoso. E não fica tão forte assim no cabelo depois. É mais quando tu pega o produto na mão mesmo. O condicionador, ele é bem denso. Ele tem a textura de máscara mesmo. E ele desembaraça muito os fios. Acho que a Ox acertou super nessa combinação porque os dois produtos cumprem exatamente o que prometem. Meu cabelo ficou extremamente alinhado, extremamente gostoso, sedoso e muito brilhoso. O frizz ele existe porque aqui, pelo menos a temperatura muda muito, então a umidade ao longo do dia varia demais. E aí acaba que tem dias que ele fica um pouco mais rebelde, um po... alguns dias um pouco menos. Mas no geral ele ajudou bastante no frizz também. E o cheirinho do condicionador, me um o chá de camomila Então é bem relaxante, bem gostoso Os dois perfumes são bem aconchegantes Mas de fato Um tem mais cheiro de pós-barba masculino E o outro de, de camomila E a combinação ficou perfeita O cabelo fica muito cheiroso E não é um perfume que briga Sabe? Quando tu passa Tu passa perfume e sente que o teu cabelo Tá brigando com teu perfume Não é isso, ele fica bem suave Nos fios, mas na hora do banho Tu sente bem esses aromas diferentes e isso acaba ajudando a dar uma relaxada também, porque o cheirinho é muito gostoso. Eu tenho os dois tubos de 400ml e para mim esse é o formato que funciona melhor, porque eu consigo gerenciar ao longo do mês o uso dos dois e eu não fico sem condicionador ou sem shampoo. Mas cada um deles custa 15 reais em média. Eu vou deixar aqui no box de descrição o link do post do blog com mais informações sobre os produtos e o link de compra também. Meu veredito final é que essa linha vale só. Super a pena, eu tô louca pra testar a máscara de hidratação da linha. Essa linha é composta por mais dois produtos, então ela tem essa que é a hidratação, tem a de crescimento e tem a de cuidado com o couro cabeludo. Então eu quero muito testar essas outras e o dia que eu testar, eu obviamente volto aqui contar pra vocês o que eu achei. Se tu gostou do vídeo, não esquece de dar um like, se inscrever no canal. Me conta aqui embaixo se tem algum produto que tu quer que eu teste. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até! Tchau!